Sou Fernanda Riffel e participo do Grupo de Jovens Jaque. A paróquia possui dois grupos de jovens da Pastoral da Juventude. Jaque, Juventude Animada em Cristo, que há quatro anos atua na Comunidade São Cristóvão e VENAC, Vida Nova Animada em Cristo, que há dois anos atua na Comunidade São João Batista. O Grupo de Jovens é um lugar de acolhimento onde o jovem pode expressar seus sonhos, suas dúvidas, suas angústias e suas alegrias. Nós organizamos campanhas de conscientização e preservação à vida. Nós ajudamos a comunidade nas missas e promoções que realizam. Nós participamos também de jornadas de formações franciscanas e outras. Temos o apoio da comunidade e dos freios franciscanos, principalmente o Frei Patrício, que nos auxiliou nessa caminhada. Realizamos campanhas voltadas ao município, como a Campanha do Agasalho e a Campanha por Preservação e Conscientização da Vida, já que o nosso município é cortado por duas de importantes estradas do Estado, a RST 287 e a BR 386. A partir de um levantamento, nós descobrimos que o maior causador de mortes no município é o trânsito. Então nós elaboramos campanhas para conscientizar a juventude...